Bota, bota! Bota o bigode na minha Ai, chota! Tia, tia, tia. Já se inscreva no canal, deixa seu like aí, pessoal. Fica aí nas profundezas do YouTube, que aqui é o lugar mais profundo do YouTube, tá ligado, né? Aqui é o porão do YouTube, Porãozinho. Vamos começar, vamos começar aí, meu. <risos> Como conversar com fã de calor, o cara dando uma bica na cara. Mano, eu super sou a favor disso, eu odeio o calor, cuzão. Mano, tinha que ter um novo... Tipo, calor, frio, mais ou menos, tá Ameno. A eu eu sei tempo ameno. ameno que não... Não, eu só gosto de ameno. Não, ameno é uma delícia. Aquele que você pode usar um moletom, mas ao mesmo tempo você pode usar uma regata. 19 graus. Sim. 19 graus. Não, vintinho, vintinho. 20. 20, 20. 20. 20, 20. redondo. É é é é é eu não gosto de números quebrados. <risos> Por favor não bater no vidro que assusta o sorvete mano é um animal que escreveu isso aqui mano isso aqui me lembra que quando você vai no dentista em algum lugar e tem aqueles peixes quando você vai no restaurante tem um peixe que você não pode bater não, eu sempre fui a criança que ficava assim ó <risos> e os peixes todos assustados olhando pra e mim aquela tá mina lá do procurando nemo a... do nemo é... Ah, a <risos> é? a MC pipoquinha ela é MC pipoquinha peixe Acudindo peixe-filho morto, Ana 250 reais Som um philip Sem áudio Funciona tudo Menos o áudio <risos> Pra que você vai comprar um som, então? cara? O Ai LED, caralho O LED, é, é, é, é, é, é, é, é. <risos> Fazer baladinha dentro do quarto tuts, tuts, tuts, tuts, tuts Disco, disco boom, boom. <risos> Eu já vendi um celular Que não tinha bateria E Eu deixei bem claro A galera comprou Pô, mas dá pra comprar uma bateria <risos> Tu me refutou Não, é Tu me refutou não. Não. Tu me refutou não. Olá meu nome é Salete, ok? Tia é a puta que te pariu, obrigado! Parecia as tiazinhas da minha escola que eu estudava antigamente, parceiro. Elas não gostavam que chamava de tia. É, você falava tia, tia é meu ovo. Ela pegava na frente econa cona aqui assim e sacudia na minha cara. cuzão. É, pegava no feijão. Não, mas todo respeito. O quê? Salete é. Não, qual? Salete é uma tiração. Pô, é melhor tia. Eu preferi é, que eu me chamasse falar. de tia. Cusão. Salete o cara. <risos> Salete é a puta que te pariu, <risos> é. Cusão. A minha mãe quer assim. Todo amigo meu que vem, ela não gosta de chamar de tia. Você chama de tia, ela já solta um o caralho. Eu tô o quê? Eu tô meu adepto. Tô... Eu tô meu adepto, eu tô meu adepto quando vai a primeira ah, vez pode, que casa Eu não entendi a raiva dessa se chamar Salete até eu ficar é bonito. A, a gente, gente vai ficar porra. Ao né? assim, ah, né? cliente Pedimos encarecidamente que não lavem os pés na pia Mano, se tem um aviso é porque já aconteceu Ah, velho, mas quem não lavou o pé na pia? Não, eu já lavei o pé na pia eu cheirinho... Mas <risos> mais do que lavar o pé na pia, lavar o pau na pia Eu lavo o pau na pia todo santo dia Pô, eu lavo o focado. Ah, mano. não, todo Ele dia Ah, não, todo Deus homem de... Todo homem está dormindo Não, não existe e homem é... que não lavou o pau eu na eu pia adoro, Mano, é cara. perfeito Se mulher pudesse ela fazer isso também você Não adianta você falar O homem é... que tá falando que não faz isso Isso é mentiroso Você não quer tomar banho, a aquele fez Você tira o tempero na pia Nossa, que absurdo o cara tira o sal do, do pau. Sal yeah, yeah, agosto. Assim sal a gosto. É sal a gosto. Eu ver queijo. Eu já fui na casa da mina, fui pá, Eu vi que não tava legal o bagulho, eu já.. Lavei na toalha da mãe dela assim na não, não. <risos> <risos> Luta de gay Atração da noite Vini Penelope versus Condessa Nicole Disputa de MMA No ginásio Capitão Poço 52 quilos Mano, mano é que absurdo, cara Eu muito iria no evento desse Eles parecem um anão, olha a carinha desse É com Vini, Vini com Vivi Penelope com Nicole. Nossa, que absurdo! Eu nunca. bem o não... nome de flor, né, velho? Ti... Mano, se tivesse isso aqui no meu bairro, eu ia certeza. Eu também. Nossa, muito. Mas tem, Beto. Que atração sensacional, cuzão. Mas tem. Senhora rezava para a pulseira do RBD pensando que era Santos. Mano, imagina ela rezando pro rebelde, sem parar. Eu sou ah, não. Mamografia grátis, coloque os peitos aqui. Isso é um ótimo, uma ótima fantasia pro carnaval de 2024 Isso aqui é uma ótima fantasia bro. Eu até esqueci, né? Eu gostei disso aqui Mano, é muito estranho, né, você ver as fantasias, mano? Nossa, fã... eu vou fazer um vídeo de fantasias do carnaval, Mano, pessoal. eu tava lá no carnaval, aqui, ó, pra edição pra... Pedro! tu tu tu Bom, de boa Aí eu tô olhando, passou um dinossauro, assim <risos> Passou... Queria que eu furacinho so, so, assim, ó <risos> Mano, é da hora, é carnaval, é né, que, é louco, que Carnaval Two é bom, mano. Lá, mano. <risos> Bichos de pelúcia, Shrek e petista. <risos> <risos> essa foi boa, não. Essa merece uma sala de palmas, não. Se eu vejo o anúncio desse, eu compro, mano. Oh. Roupa interior dos homens. Mano, muito bom, cuzão. Eu comprei isso pa... oh, um Ó, ba... a cabeça fica assim, é pra fora e eu saco respira, cuzão. Tarça, recomenda, recomendo, mano. Anão de 1,9m, denuncia restaurante após receber de e livro de colorir. Mano, isso aqui é uma atiração. Imagina você, anão, indo no restaurante. Eles acham que são uma criança, cuzão. Dá sobrevivência. No, no, me... <risos> no desenho. Dá um desenho, cuzão. Atenção, não entre. Pitbull com Morte instantânea. <risos> Todo. mas o pitbull foi muito bonito. Assim. pitbull, nossa, pitbull. isso foi. Com ai, ó. A pitbull, pitbull. Lanchonete, pacote de bolacha dois reais, pacote de biscoito dois reais. É bom que agrada os cariocas e os paulistas, cuzão. No Deus, dia que eu fui no fronteirinha, né, mano? fronteirinha, mas é o que, no dia que eu fui no Rio de Janeiro, eu falei que eu queria uma bolacha. Deus, tá os cara me deu, é, os cara Você quer bolacha, toma. Os caras é assim, é que eles gostam de puxar o S. Ah, não, Por isso que é biscoito, aquele é biscoito. É biscoito. Para é mim, para mim bolacha é aquela de maisena e biscoito é aquela que tem recheio. Bolacha pode ser aquela também, cara, de é bom. Não, não bom. gente, bolacha que tem encheio o biscoito é o que não tem, não, parça. Biscoito é justamente que tem encheio. De bolacha não é bom. Tá bom, acabou essa discussão, acabou o vídeo. Vamos tomar no cu. <risos>